Para ah, mim, okay. eu, eu aproveito esse, esse período aqui que a gente está conversando aqui eu aproveito para conhecer o meu amigo, o meu cliente, né? Que tanto me estima aqui com a sua presença. Gostaria de saber qual o seu nome, de que lugar que você está falando e como é que é o teu plantel aí. Fala um pouquinho para nós. José Alves, né? Isso. é Isso. Aqui é Aldo. Eu estou falando aqui de Maceió, Alagoas. O meu plantel é pequenininho, eu tenho só eu tenho só apenas dois curiosos, né? um preto e um pardinho, eu, um, um, o meu é o curió Marujo, depois eu vou te mandar um vídeo dele, veio lá do Valdeci, né? do Criator Anjinho, veio do criatório do Valdeci, e tenho sete fêmeas, as minhas fêmeas, veio, tem uma que veio do, do, do Valdeci, filho do sete, dela né eu tenho do Renato, prorrogação, que você sempre faz live com ele aí, o Renato é um amigão nosso aqui, eu tenho aqui duas fêmeas do Renato, e eu tenho lá daquele do Alessandro Curió, de ouro, eu tenho um, uma fêmea também dele, eu tenho uma fêmea aqui do Ricardo Ramalho, que é aqui do, do criatório aqui do CBO, criatório ópera, que é aqui de Maceió, Alagoas, né? e tenho também é, um, uma fêmea que é... Veio lá daquele criatório Prata. Eu esqueci o nome dele agora. Do criatório pra, Prata, né? Tem, tem uma fêmea também que veio de lá, da raça do Guga. É, Guga Neto, Guga Neto 66. É, filho, é filha dele. Tenho. Um, um, são o todo, são sete. Sete fêmeas. E tenho uma do Jales também, do criatório El Shaddai, né? Nosso irmão Jales. Eu tenho uma fêmea que é do... do El Shadmer... Abu Dhabi e Nasa 600. E agora tá com 20 vídeos que eu adquiri um casal do Jales, né? É, Abu Dhabi e... e Big Talentosinha 200, né? E é, é, que é filha do Big C e é, que é lá do, do Renato, do Prorrogação. Então, são esses, meu irmão, que eu tenho aqui. E um preto, que é o Marujo, é filho dos dela, 60, lá do... do Anji, do nosso amigo Valdeci... Rapaz, que prazer falar com você e saber que você está na minha terra natal aí, em Maceió. Você é Maceió? Pois oh, é, pai. rapaz. Eu, eu fui aí em 2016, passei em Arapiraca, Lagoa da Canoa, Giraldo Poçalão. Arapiraca é a terra do fumo. Pois é, rapaz, que prazer falar com <risos> Lagoa você. Lagoa da Canoa, olha, Lagoa da Canoa, sim, eu sei. Sabendo que você ah, é da minha terra natal, que tanto tempo aí, sinto muita saudade desse lugar maravilhoso oh, aí. Pai. Bacana demais. E Quando hoje eu vim para cá, né? E hoje nós vamos fazer, fazer uma, uma aqui. edição aqui, né, no canto do Sabiá, né, que você me pediu, né? É, isso? é o Sabiá da Mata que eu tenho aqui. Eu quero, eu assisti aquele vídeo seu, eu achei muito interessante aquelas informações, né, umas, umas, informações muito válidas ali. E aquilo ali me chamou a atenção, né, Pra gente, a gente, gente adquire um filhote com todo carinho, com todo amor. E às vezes a gente baixa um, um no meu caso, né, baixa um, um, um, um vídeo aí do YouTube. E pensa que o, o, o Curió a Sabiá, tá ouvindo, né? Mas como você explicou bem ali, é, só tá ouvindo barulho, por isso que não aprende, né? Muitas das vezes é isso. Eu me preocupei. Curió não, Curió eu tenho aqui o Jars mandou para mim, né? Eu tenho do Curió e, e também o Renato prorrogação mandou para mim também a, a, a, o, o cartão programa, né? Então não estou preocupado com o Curió. Aí minha preocupação maior agora é com a Sabiá da Mata, porque eu tenho uma Sabiá da Mata que veio de Goiás aí, veio de Goiás, do nosso amigo Edmar. Aí, então, por isso que eu solicitei a sua pessoa para fazer esse, esse, esse, esse, esse, esse, esse, pro, esse canto aí para mim, né? Baixar e deixar tudo certinho, direitinho, para eu encartar aqui essa Sabiá da Mata. Perfeito, vou fazer sim, procuro fazer no capricho, né? E o mais importante é colocá-lo na frequência, colocá-lo dentro dos padrões aí para o pássaro ouvir as notas perfeitamente, né? Eu já é. baixei aqui o arquivo que você me enviou, já fiz aqui uma pré-remasterização nele, já dei uma limpada, deixei ele padrãozinho okay. aqui. E aí a gente vai seguir para a montagem, né? Eu vou desligar okay. aqui a minha imagem, aí vou te ligar de novo, vai aparecer agora para... Ao invés de você continuar me vendo essa, essa, essa imagem linda, <risos> maravilhosa aí... Você é. vai passar a ver a, a, o monitor, aonde vai estar o canto aí, aonde vai estar o canto aí para a gente fazer essa edição. Que prazer, tá rapaz, te conhecer aqui. Muito obrigado. Olha, é. eu fico, estou muito contente de estar te recebendo aqui. Depois eu vou colocar... Eu, eu... Esse vídeo não está ao vivo, esse vídeo está sendo gravado, né? Mas depois eu vou publicar é. lá no canal, lá para todo mundo te conhecer tá e saber que você é esse cara gentil, bacana, que você está aqui falando comigo. O Cami o é um amigão nosso. Sempre, quase todos os dias eu converso com o Cami, né? Pidós, Teós, né? Uhum. É, seu amigo também aí é um amigão. Né? Renato também, Prorrogação, Valdeci, né? Tudinho, Dimas, Mineirinho, sempre conversa conosco aqui é, no, no ramo do Curió, né? E eu todas, todas as suas lives eu assisto, toda ela. E eu faço parte também daquele grupo seu, né? Ah. Faço el eletrônico eletrônico. Foi lá que eu descobri aí a, o segredo aí, né? <risos> De longe, mas... Sempre assistindo e sempre ouvindo. Que bom, rapaz. Eu é. fico... Muito me estima saber que você está fazendo parte aí dessa, dessa nossa família, né? É um grupo pequeno, mas é uma família ali, é. só gente boa mesmo. São uns é. caras aí que trocam muita ideia, aprendem muito, ensina bastante também, né? É muito importante é. esse movimento de, de estar em grupo, aprendendo e ensinando também, né? É muito interessante é isso. É bom, é louvável. É. Pois é, eu vou, eu vou desligar aqui, vou te ligar de novo... E já vou colocar a tela aqui para gente fazer essa edição aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Pois é, agora você está vendo aí o monitor, né? Você está vendo agora o monitor Isso. aqui, ó. Isso aqui é o monitor. É. E como é que tem sido aí essa experiência de você estar tá criando também um Sabiá, né? Qual que é a ideia por trás de criar um Sabiá aí, para quem não conhece? é Porque é o seguinte, como nós somos criadores de curió e eu conversei com o Vitor Padovan, e também conversei com o Percy, e conversei com, com uma outra pessoa, e eles me disseram o seguinte, olha, Aldo, o único pássaro que não atrapalha o Curió é a Sabiá, ao contrário, a Sabiá incentiva o Curió a cantar. Então, né, é, estou seguindo essa orientação, né, e quando eu era jovem, é, José Alves, quando eu era jovem, assim, meus 15 anos, eu sempre gostei de sabiá, né? Aqui era, a gente chama sabiá laranjeira, né? A gonga, né? Hum. A laranjeira. Mas eu sempre quis ter uma a sabiá verdadeira, a da mata, né? Isso agora foi o que eu consegui. Vindo lá do, do, do criatório do Edmar, né? aí de, de, de Goiás. né? Aí é, é uma experiência nova para mim aqui, né? Porque o meu ramo mesmo aqui é curió. Eu gosto de curió, mas gosto também da sabiá. Aí eu vou fazer um teste agora para ver... Como, se vale a pena, né? Criar sabiá e criar também curió. Pois é, rapaz. Que ciência, não é? Uma coisa que eu já perguntei para alguns criadores. Onde é que está essa ciência que o único pássaro que não atrapalha o curió é a linda e a bela sabiá, né? Muito interessante sabiá. isso, né? É. é. Muito interessante isso, rapaz. Eu fico pensando assim, como é que é, né? O, o sabiá, ele tem um canto melodioso, ele tem um canto também... É, algumas notas até são parecidas com o próprio canto do Curió, mas o Curió, ele não troca o canto dele pelo da Sabiá, ou seja, não atrapalha, Exatamente. né? É, não atrapalha. É, segundo, eles são os mais experientes que nós aí, né? Muitos anos muitos anos aí no, na criação de Curió, né? Eu estou começando agora, eu comecei em 2016. Então, estou com pouco tempo. Mas, né, venho adquirindo experiência aí, através dos companheiros, dos amigos, né? das lives que a gente fica assistindo, dos vídeos, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. Vou colocar aqui, ó, 20... 26 segundos de uma cantada para outra. E o que é que você tá achando aí dessa ideia aí, de você tá vendo aí a tela do computador, acompanhando aqui em tempo real o que eu tô fazendo aqui? É bom? Você excelente. Não, é excelente, é excelente mesmo, né? O que nós estamos vendo aqui, realmente, a, a, a transparência do seu trabalho, né? Isso uhum. é bom, né? a confiança, né, porque nesse mundo por aí sabe como é, né, mas o seu trabalho é diferente, o seu trabalho mais é para fazer amigos, né, ter mais amigos, é o que eu estou vendo aqui, a sua seriedade aqui para com seus clientes, isso é ótimo, muito, eu, eu fico feliz pela, é, como é que se diz assim, pela pela sua postura, né, é, a, a, assim, a sua preocupação aqui que eu vejo é mais é, é mais com o sucesso do cliente, né? Isso é ótimo. Pois é, rapaz. Tem gente que não entende essa, essa minha visão. Pois é, eu já me deparei com pessoas que falam, não, bobagem, você tem que ganhar o seu dinheiro e pronto. Mas eu não consigo pensar desse jeito, meu parceiro. Não tem para mim como. Para mim não ah, tem como. Até a importância que você cobra aí é um valor, né? Simbólico, é... né? Simbólico, justamente, é. justamente para ajudar mesmo. Eu é. coloco aí esse, esse valor para o cara de ter como me cobrar, porque quando você paga, você tem como cobrar. Não, eu quero assim e é. tal. Né? Eu não digo, ah, é, é de graça para o cara também, ah, vai fazer de qualquer jeito, também não é desse jeito. Né? É. Eu faço é. um valor simbólico. Já teve também, já teve assim, não, não pessoas, né mas eu já vi comentários aí, até em grupos, onde eu participo, dos caras falando, olha... Se o José cobrar 10 reais, todo mundo paga sem reclamar. Mas tá bom, 30 reais eu acho, eu acho justo. Eu acho justo, um preço justo. Justo, marca justo, né? Eu acho justo aí para fazer um canto bem feito, assim, né? E aí, e? quanto que vale para você eu te trazer aqui no meu canal, te mostrar aqui pra galera? Qual o valor que isso tem, né? De fazer essa é. amizade com esse cara bacana aí, lá da minha terra. <risos> Porra, quanto que vale isso? Dá é, para precificar é. um negócio desse? Não dá. É, não, não, não, tem, não tem dinheiro do mundo que paga. O né? mais importante é a amizade, é a consideração um para com o outro. Né? Isso é eu muito até lindo, te interrompi fala. quando você estava me convidando para, quem sabe, aí ficar aí na sua residência, quando eu fosse viajar, você estava falando uma coisa que eu, eu acho que ia chegar Sim. nesse ponto aí. Quando vim para cá, sabe que tem um amigo, né? Tem então... um amigo aqui, tem uma casa. Aqui não, não se preocupe e vinha para esse lado aqui de Maceió, aqui Alagoas, sabe que você tem um amigo, tem um irmão, tem um companheiro aqui, Vale lhe receber de braços abertos. Aí eu te pergunto, quanto que vale isso, meu parceiro? É, verdade, né? É. E eu posso dizer para você também, recíproco, quando você estiver aqui em São Paulo, meu amigo, tem aqui... Eu não posso te prometer uma casa porque aqui é pequeno. <risos> Entendeu? Mas aqui tem um colchão, a gente joga no chão aqui e a gente dá um jeito. Se ajeita. A gente é, se, se ajeita. Ajeita. E, e, é. e o que tiver na panela, se come um, come dois, come três e vai-se embora. Exato, meu irmão. Vai-se embora. E aí a gente vai aí, rapaz, conhecer os amigos aí. Rapaz, que coisa boa, uhum. rapaz. Eu fico maravilhado, rapaz. Eu fico maravilhado mesmo esse trabalho aqui que Conhece... eu faço aqui, rapaz, de vez em quando eu conheço aqui pessoas aqui que eu fico pensando, rapaz, quando é que eu conheceria uma um, uma pessoa como essa nesse naipe, né? Conhece o Roberto, né? Roberto aqui de Maceió, Betão. Conhece não, Betão, criador de Curió também. Rapaz, eu eu, eu falei, eu acho que é o Deixa eu... Ah, sim, sim, conversei com ele, eu vou botar a live dele recente aqui, eu tô editando, pô, conversei com ele lá na Paeja do Lua. Isso, ele foi, é, Nossa, foi ele e o filho. Eu é. conversei com ele na Paeja do Lua, fiquei feliz pra é. caramba, ele falou, ah, eu sou de Alagoas, eu sou aí de Marcelo, ó, é, é oh, cara, gente, <risos> fina. eu tô editando, eu tô editando aqui a, a, a, a, a participação dele, aí logo, logo ele vai estar vai tá no canal aí, vai estar tá no canal. Sim. Uma pessoa maravilhosa, hein? Betão Roberto é uma pessoa maravilhosa. Não, 100 sinceramente, mesmo. rapaz, foi uma, foi uma das figuras que eu conheci ali que, caramba, valeu muito a pena, rapaz. Humilde, eu... né? É, é, ele é aquilo mesmo, tranquilo, abraçador. Se vier pra cá, sabe que também tem outro grande amigo, Betão, é uma pessoa maravilhosa. Rapaz, olha, que prazer. Prazer estar aqui conversando contigo, só para finalizar aqui a nossa conversa, que eu já terminei, tá já está editado, já está pronto. Vou, é. vou botar na, no servidor, eu vou te mandar para você, tá bom? E okay. deixa eu te perguntar, você gostaria de colocar também som de água de rio, alguma coisa assim, ou para você não precisa? Seria, seria bom, aí no um intervalo era, era Cachoeira. Você acha legal colocar? Vamos colocar então? É, o que, que você diz aí? Não, eu acho que fica é bom, bom pô. Fica bonito, né? Tá bom, Depois né? que o pássaro terminar de escutar o canto, fica aquele barulhinho de água ali. Já estou com a mão na massa, vamos colocar aqui. Excelente, meu irmão. Vamos Maravilha aqui. Amigo. Vamos colocar aqui e... Vai ficar bom demais, rapaz. Ele, ele é criador de curió, né? O Roberto, né? É, o, o Roberto ele só cria curió. Você tem o é. um contato dele, né? O WhatsApp dele? Tenho. Quando eu vou mandar. Terminar, quando terminar você me manda aqui que eu quero conversar com ele que eu vou é, mandar o link pra, do, do, do, da participação dele para ele assistir, rapaz. É, tá certo. Vou, vou mandar. Quando você se terminar te de ligar, falar comigo, você me manda aqui que eu quero Enfim. falar com ele. Pergunta tá para ele se tem algum problema, né, para também ele não, não ficar chateado. Não, não, não, não. O Betão é. O Betão é tranquilo. Hein? É aquela pessoa sorridente, alegre, amigo. É uma pessoa é uma pessoa totalmente gente boa. Eu vou ter o maior prazer, rapaz, de conhecer essa galera toda aí. Quando tiver aí é, o Campeonato Nordeste aí, que eu conheci um outro cara também, lá o Marcos Coentro também. Marcos Coentro da Bahia. É, então, outro cara sensacional também, né, rapaz? Que é. cara sensacional também. Eu também vou, eu tô planejando em trazer ele aqui no canal aqui, não falei nada para ele ainda não, mas já tô dando spoiler aqui. A galera que vai assistir esse vídeo nosso já vai ficar sabendo. Eu tô planejando é. em trazer aqui, o, o, o Marcos, para a gente conversar, mano. Que cara, gente é. fina também, rapaz. Que cara gente Muito fina, bom abraçador, bom. conversador. É o tipo é. de gente que eu quero amizade pro resto da vida, rapaz. Pois é, é. rapaz. É aquela, é aquela pessoa, rapaz, que, sabe, deixa você feliz... Né? É. Deixa você feliz, aquele cara que te abraça, que porra mano, muito da hora, muito da hora. E a liga vai ser lá agora, né? Na Bahia, né? É a Liga dos Campeões, né? Vai ser agora, na Bahia. eu vou estar por lá, eu, Roberto. Vamos, eu, essa, eu estou indo. Agora em novembro, eu vou fazer parte, eu vou... vou olhar, rever os amigos, né? Aham. É, eu devido à distância, provavelmente, eu não sei se eu estarei lá, né? Claro que eu gostaria muito de estar tá fazendo parte aí e, poxa, abraçando essa galera toda aí. Mas pela distância provavelmente eu não vou estar. Mas é. quem sabe, né? Quem sabe a gente não consegue um patrocinador, alguém para patrocinar, para a gente cobrir o evento, alguma coisa assim, né? Eu estou pensando é. em correr atrás de um patrocinador aí como Alcon, esses caras que têm um poder aquisitivo aí que pode né bancar a gente aí para poder fazer uma cobertura, né? Eu pretendo é, gravar é. tudo, mostrar tudo, mostrar os participantes, o que está acontecendo, enfim. Seria uma coisa seria bacana. Bom. Mas se a gente não tiver um bom. patrocinador, a gente não tem condição de fazer, né? É, é tem que ter um patrocinador porque é uma ajuda, né? Ajuda mais a, a gente, né? É que querendo ou não, rapaz, é, é, existe num, num evento como esse, né? Numa, num deslocamento como esse, vai ter gastos, né, que. Se você não for patrocinado, você não tem como cobrir, né? É. Aí fica difícil. Mas sim, eu tô vendo aí, quem sabe, né, não, não vai surgir alguma coisa aí. Tô trabalhando para isso acontecer aí. E para mim será um prazer muito grande, rapaz, conhecer essa galera toda. Meu, olha, eu eu conheci também um outro, eu esqueci agora o nome dele, um baixinho, rapaz, que tava do lado do Marco Coentro lá, mano. Deixa eu me lembrar o nome dele daqui é ele é eu não sei não ele, ele é daqui de São Paulo mas ah de São Paulo é ele é um cara também gente boa demais também ele tá na gravação ele tá na gravação depois o quando eu colocar a entrevista aí você vai conhecê-lo você vai conhecê-lo pessoalmente aí ele também tá lá na gravação outro cara também hum. sensacional gente boa demais gente boa demais gente boa demais sensacional eles meu amigo muito obrigado por você ter vindo aqui a brilhantar esse nosso trabalho aqui muito obrigado mesmo mas antes de você terminar da de, de, de gente encerrar aqui a, a nossa ligação eu quero te pedir para você de novo falar o teu nome falar o teu nome certinho e de que lugar que você está falando para ficar bem reforçado bem registrado aqui para a galera que te vê e quiser entrar em contato com você se você quiser deixar um e-mail um telefone para a galera que quiser te conhecer, pessoal, é, trocar uma ideia aí pela internet, né? Fique à vontade. Tá bom, José Alves. Meu nome é Aldo, eu sou aqui de Maceió, Alagoas, né? Gosto de criar Curió, e agora estou com experiência também com Sabiá, né? E meu contato aqui é 999111629, é zap também, né? Também tem um e-mail... PR.aldoferreira.com. Aí quem quiser né, trocar alguma ideia, entrar em contato conosco, será um imenso prazer, né? Imenso prazer conhecer mais, mais alguém no ramo de pássaro né, que gosta, né? Que é um sonho de criança, de jovem e né, a nossa criação legalizada, isso é muito bom. E também os parabéns pra, pelo seu excelente trabalho, José Alves, que você vem desempenhando não só aí mas também nas lives que você tem feito, né? Uma live maravilhosa aí, eu tenho assistido quase todas, né? E tem aquela mesa redonda, né? Não, é... Era roda bruta, né? É. A gente deu uma é, pequena pô. parada com roda bruta, e que os criadores ficam meio com medo, rapaz, os caras ficam meio assustados aí. É. Mas é assim, né? É questão de mais entender o, como é o funcionamento, né? Mas é. a gente está planejando fazer um outro sistema aí, para trazer os criadores, porque o que eu quero é colocar os criadores sempre em evidência, entendeu? Certo. Nós estamos aí, né? Qualquer coisa de uma disposição. Vamos escutar o canto, como é que ficou? Ou você não quer escutar? Bom, pode colocar, mas será um prazer. <risos> <risos> Deixa eu abrir aqui novamente, aqui que eu tinha fechado o programa aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente ouvir, rapaz. Eu já tava. Eu já ia encerrar se tem a gente escutar esse canto aqui, não, mas vamos ouvir, vamos ouvir, vamos escutar que ficou show, ficou bom. Deixa eu colocar ele aqui. Pera aí. Deixa eu colocar esse canto aqui, rapaz, que tá lindo demais. Olha ele aqui, ó. Eu vou tocar aqui, deixar tocar a sequência vou deixar tocar essa, essa sequência aqui olha olha só para você entender eu vou deixar tocar o canto menor e esse canto maior mas antes tá bom, de, de é, tocar é. eu vou deixar tocar esse começo aqui ó eu vou botar para tocar esse começo é. vou botar para tocar esse começo para a galera ouvir esse começo e depois que tocar esse começo aqui eu vou selecionar e vou tocar esses dois cantos aqui e uma coisa que eu quero que tu observe é o, é o tempo de uma cantada para outra, para você sentir como que ficou. Fechou? Certo. Então vamos ouvir aí. Eu vou pedir quando ah, eu começar a tocar, você aperta aí na, te na tela do teu celular, aperta aí na tela do seu celular para você ver o que eu vou pedir para você. Tem aí o microfone do teu celular. Aí você muda, deixa no mudo, põe ele no mudo aí para fazer um teste. Tocar nele, é? É, toca no, no, no microfonezinho aí na tela. Pronto, agora tá mudo. Você tá me ouvindo, mas eu não tô te ouvindo. Tá bom? Eu vou tocar, eu, eu peço para deixar mudo assim, porque às vezes tem alguma interferência de som, e aí fica no, no meio do canto, entendeu? Eu também vou mutar o meu aqui também. Vamos lá, vamos ouvir então esse canto aí. Presta atenção, eu vou começar, vou apertar o play. Escute aí. Esse aqui é o canto, essa edição que eu fiz aqui para o meu amigo, para o meu parceiro que está aqui comigo nessa brincadeira de hoje. Escute aí. Abra aí o teu microfone aí, pode abrir, tá tranquilo, abre aí de volta aí, pronto, o ah. que é que você achou, meu parceiro, muito bom, né, ah, mas, muito bom, mas limpo, mais limpo, a gente, é, a nossa audição que é totalmente diferente do, do, do pássaro, a gente já, já sente que tá bem melhor, bem melhor mesmo, pois é, parabéns, excelente trabalho, parabéns mesmo. Pois é, olha, explicando aqui para a galera, aqui no começo tem essas cantadas, né, que são chamadas de alertas e pialados. Aí tem e. aqui cantadas mais curtas, tem aqui três cantadas mais curtas, em seguida ela tem também de canto para canto, nós deixamos aqui em torno de 24 segundos de canto para canto, três cantadas curtas, duas cantadas mais longas. Esse módulo aqui, se repete durante 30 minutos. É tudo isso aqui que vocês estão vendo. E depois a gente vai ter 15 minutos de intervalo, no caso 15 minutos de silêncio. E para o meu amigo também eu fiz uma mesma sequência também com 15 minutos de som de água de rio, tá? Ele pode estar tá utilizando o silêncio ou também o som de água de rio. Meu parceiro, meu amigo, muito, mas muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez a brilhantar esse nosso trabalho. Lembrando para você que esse canto, né? eu gravei ele em WAV e também Ei. MP3 com 320 kbps. É importante essa informação. Você coloca no teu pendrive aí, no teu cartão de memória quando eu te mandar, você vai colocar aí num pendrive, num cartão de memória e coloca os dois arquivos. Um vai estar tá gravado em uma frequência, o WAV é uma frequência mais alta. O MP3 ele tem uma frequência um pouco mais baixa, mas é importante que o pássaro escute tanto um e o outro. Deixe é, que sim. o pássaro escute os dois arquivos, o MP3, 320 kbps, o WAV, 44.1 QHZ, 16 bits estéreo. Tá bom? E é isso. É. Faça o uso aí com sucesso, faça o uso aí com saúde, que vai dar tudo certo aí no teu encarte. Aí. Muito obrigado. Muito obrigado também. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, meu garoto. Até a próxima.